Hoje eu vou falar com você a respeito de perseguição religiosa, na teoria e na prática. Irmão, isso aí só não acontece em países em que é proibido pregar a Palavra de Deus? Não, porque Jesus ensinou que se ele foi perseguido, então nós também seríamos perseguidos. E se ele foi expulso das sinagogas, então é muito provável que isso também aconteça com a gente. E é por isso que eu vou narrar rapidamente cinco casos de perseguição religiosa que eu sofri, que aconteceram dentro das igrejas institucionais cristãs. Um líder do movimento certa vez me ligou dizendo que, se ele pudesse, ele contrataria um segurança para impedir que eu entrasse dentro do salão. Acho que ele não tinha dinheiro para pagar, então eu fui lá mesmo assim. Mas a pior parte mesmo aconteceu em 2003, que foi o ano em que eu saí dessa instituição religiosa para começar a caminhar com Jesus pelas igrejas nas casas. E eu acabei saindo de lá porque eles estavam me pressionando a fingir que eu não sabia de nada, sendo que eu tinha descoberto que existia uma planilha confidencial, que continha alguns valores que diziam que iam para as missões, mas na verdade iam para pagar dívidas de eventos e também para sustentar benefícios especiais de alguns ministros. Aí eu chamei os líderes para expor aquilo que eles estavam fazendo escondido, mas eles não gostaram e começaram a me pressionar e eu acabei abrindo a planilha para todo mundo. Acho que isso explica porque eles não queriam mais me ver por lá. Teve um outro caso de um ministro de louvor da igreja presbiteriana. Aconteceu que eu estava junto com alguns irmãos para ministrar a libertação na casa de um irmão e esse cara toca o interfone para tirar uma satisfação é que a esposa dele estava participando com a gente desse processo de libertação. Enfim, eu fui atender ele no portão, nunca tinha visto ele na vida e ele começou a citar os nomes da minha esposa, dos meus filhos, porque ele já tinha pesquisado nas redes sociais. Aí ele me ameaçou, me chamou de tudo quanto era nome, mas esse caso eu nem levo muito em consideração porque eu tenho quase certeza que esse cara estava endemoniado. E o demônio deve ter colocado na cabeça dele que a esposa dele estava traindo ele. O que eu acho estranho é que até o pastor da denominação dele me chamava de herege e eu acho que ele não estava endemoniado não. Teve uma outra vez que um jovem pastor da Missão Sena também me chamou várias vezes de herege só porque eu disse que ser guiado pelo Espírito é mais importante do que estudar a Bíblia. Eu até perdi a conta de quantas vezes eu já fui chamado de herege. Eu também fui convidado a me retirar de uma batista que fica aqui perto de casa porque os líderes estavam pensando que eu tinha entrado lá para roubar membros. Agora eu vou te contar o caso que foi o mais tenso de todos. Acho que isso aconteceu uns 10 anos atrás, quando eu estava dentro de um congresso do Bola de Neve. E quando o apóstolo deles começou a fazer uma oração Lá na frente, vieram alguns líderes E supervisores e me chamaram de canto E fizeram uma rodinha pra cima de mim E eles fizeram um cara feia e começaram a me interrogar Perguntando se era eu que tinha Falado mal do apóstolo deles E nesse caso nem tinha sido eu, mas outro irmão Que tinha participado comigo da célula Eu acho que eles tinham feito alguma confusão Porque o supervisor de célula já tinha me proibido De falar numa das células do Bola de Neve O que era mais tenso na verdade É que alguns desses caras eram praticantes De jiu-jitsu, então eu acho que eles queriam mesmo Sair na porrada comigo. Hoje eu acho essas coisas engraçadas, mas na época não foi muito engraçado, não, foi bastante tenso. Você acredita que eu tive perseguição até mesmo nas igrejas nas casas? Eu e diversos outros irmãos foram expulsos das reuniões que aconteciam naquela casa, eles que se denominavam Ministério Sapé. Tinha um irmão que se reunia lá, aí ele ficou sabendo que eu tava ministrando a palavra e louvor num conservatório musical de uma amiga dele, que ele mesmo tinha me apresentado. E teve um dia que ele chegou a ligar pro conservatório e me proibir de fazer as reuniões lá. Aí você vê que mesmo se reunindo de casa em casa, o cara se considerava um apóstolo no sentido de líder more, capaz de expulsar todo mundo da reunião e fazer o que ele quiser. E todo mundo tinha que obedecer a ele. Mas as pessoas acham que nem davam muita importância pro que ele dizia, porque ele já tinha ficado endemoniado diversas vezes. Depois a gente acabou apresentando a situação para Deus e esse cara acabou falecendo umas semanas depois. E depois, esses líderes religiosos se arrependeram, pediram desculpa pelo menos? Não, isso nunca aconteceu nem por parte dos líderes nem por parte dos membros locais. E eu relatei coisas que aconteceram em média uns 10 anos atrás. Irmão, como é que você conseguiu superar psicologicamente todas essas coisas? No fundo, eu sabia que eu não estava provocando ninguém. Eu estava de consciência limpa por estar tá seguindo Jesus e buscar ser guiado pelo Espírito. E uma das coisas que me ajudou e que talvez possa te ajudar, caso você esteja passando por coisas parecidas, é uma palavra de bem-aventurança que fica no Sermão do Monte. Jesus disse que felizes são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Jesus não quer que a gente se sinta censurado humilhado. Ele disse para a gente ficar alegres e felizes, porque grande é a nossa recompensa no céu. Vai ser feliz aquele que tiver sua esperança nas coisas celestiais e não nas coisas dessa terra. E se você quiser saber mais desse reino que transborda do nosso interior e atinge as pessoas que estão ao nosso redor, eu compartilho com vocês a música Reino, que está sendo lançada hoje em streaming pela Banda Dispensados. Se você também quiser falar a respeito de algum relato de perseguição, fique à vontade para postar um comentário abaixo da descrição desse vídeo. E se você curtiu esse conteúdo, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!